Três brincadeiras de ouro super importantes para estimular o cérebro dos nossos pequenos. Vou te ensinar a fazer de forma simples. Você vai ver que você consegue fazer em vários momentos. Em casa, no consultório, várias vezes por dia. Eu já ensinei várias brincadeiras aqui no canal. Se você perdeu, é importante que você confira. Se você está inscrito no canal, aqui embaixo tem o um inscreva-se. Você precisa se inscrever e ativar o sininho para receber todos os vídeos novos que eu coloco, senão você vai perder um monte de informações. Então confere aí se você está inscrito agora. E hoje eu vim falar de três atividades de ouro preciosas porque são três brincadeiras que a criança precisa da outra pessoa para realizar vocês vão entender na hora que eu falar uma por uma eu vou deixar a melhor para o final é claro que sempre tem que ter um gran finale mas são brincadeiras que a criança não consegue fazer sozinha e se ela não consegue fazer sozinha e ela precisa de você para fazer com ela ela vai associar prazer motivação coisas sensações legais com a sua presença e incentivar o social é o que a gente mais quer para as nossas crianças não só para as crianças com autismo e com atrasos mas para todas as outras crianças que estão tão ligadas a máquinas a eletrônicos que estão perdendo o vínculo estão perdendo o link com as outras pessoas então são atividades para fazer com todos os pequenos ok a primeira delas que eu venho sugerir é que todos os dias você coloque um pouquinho de cócegas de atividades que envolvam fazer cosquinha com a criança ou com as mãos, ou com almofada, ou com algum objeto que você coloque no corpo da criança, mas que dê sensorial, que dê sensações gostosinhas para ela. Mas você não vai fazer só a cosquinha, você vai associar com um contato dessa criança. Então você começa a fazer a cosquinha nela, depois você pausa espera essa criança olhar para você quando ela olha você uh, volta a fazer cosquinha de novo e pausa quando a criança olha para você você uh, volta a fazer cosquinha de novo se a sua criança já faz contato visual com excelência com perfeição então você pode pedir outras coisas por exemplo uma criança que está precisando de um incentivo aí na linguagem na fala você pode então fazer a pausa Falar para ela, pede mais, mais, e quando ela abre a boca e solta um som, você faz cosquinha de novo. As crianças costumam adorar, e é um momento rico. Tenta colocar cinco minutinhos todos os dias dessa brincadeira. A segunda brincadeira legal para a gente fazer com as crianças com autismo e com qualquer outra criança é brincar de balão, de bexiga, porque as crianças ainda não têm força para encher sozinho então ela precisa que você encha para ela e você pode fazer aquela expectativa toda de <risos> espera ele olhar para você continua espera ele olhar para você solta o balão e faz aquela festa toda até que a criança pega você pode associar aqui nessa brincadeira segmento de comandos Pedir para a criança pegar para você, colocar na sua mão. Então ela vai associando o que você está dizendo com o comportamento dela e vai tendo a discriminação auditiva. A terceira brincadeira super importante, que é uma das mais importantes e preferidas das crianças, simples, baratinha e que é rica demais. Brincadeira de bolha de sabão. Bolha de sabão, aquela simples que você pode ou fazer em casa com um arame ou com um canudinho. É, na minha época, na época que eu era criança, não tinha esses, essas que, que a gente compra né, no tubinho, que são super baratinhas e tem em qualquer loja de materiais. Na minha época não tinha, então a gente fazia com canudinho. A gente mais engolia do que... Porque sem querer se acabava sugando ao invés de assoprar. Então não aconselho. É melhor que você compre essas baratinhas mesmo. Mas você pode pedir para a criança fazer várias coisas então você vai incentivar depois que ela tá vendo de onde sai você solta um pouquinho de bolha de sabão depois você espera a criança olhar para você quando ela olha faz ah! espera a criança olhar para você e... solta depois que você soltou você pode pedir para criança pegar as bolhas pular para pegar, você pode fazer imitação, você pode começar a pular para tentar alcançar a bolha e pedir para a criança fazer igual, você pode fazer os movimentos com a mão, pega assim ó, amassa a bolha, amassa e pode pedir para a criança fazer igual, então você incentiva a imitação, olha só, nesse vídeo já ensinei, Três brincadeiras de ouro para você fazer e pedir imitação, segmento de comandos e contato visual. Olha que rico! Quantas coisas importantes para a gente fazer com a criança. Se você puder fazer um pouquinho todos os dias, vai incentivar muito o seu pequeno. Conta para mim se já, você já faz alguma coisa dessas e faz aí na sua casa e depois conta para gente se deu certo. Um beijo até o próximo vídeo. Tchau, tchau!